Foi só eu voltar de férias para as coisas pegarem fogo, né? Nesse final de semana ocorreu um atentado no maior complexo petrolífero da Arábia Saudita, destruindo quase metade de sua produção diária de petróleo, ou equivalente a cerca de 5% da produção global diária da commodity, o que obviamente fez disparar o preço do bairro do petróleo no mercado internacional. Ajudando a impulsionar as ações da Petrobras, mas derretendo o preço das ações de empresas aéreas que dependem fortemente do combustível fóssil para sobreviverem. Lembrando também que a alta do petróleo também impacta diretamente na nossa inflação, já que praticamente todo o transporte de produtos no país é feito através de caminhões que por sua vez, Dependem dos preços dos combustíveis e quando o preço do petróleo sobe, o transporte desses produtos fica mais caros e, consequentemente, ajuda a aumentar a pressão inflacionária. Quando a inflação aumenta, uma das formas que o banco central tem para tentar segurá-la é justamente aumentando a taxa de juros. Então essa semana todas as atenções devem estar voltadas para a reunião do Copom, Que acontecerá na próxima quarta-feira e decidirá sobre o futuro da taxa selic Que provavelmente deverá ir para os 5,5% ao ano e ainda nesse ambiente de alta de petróleo, vamos ver quanto tempo vai demorar para mais uma vez o nosso presidente inocente dar uma de Dilma e tentar controlar na base da canetada o preço do diesel e da gasolina. Aliás, esse medo de intervenção do governo na estatal é um dos principais motivos que ainda segura o preço da Petrobras, que já era para estar valendo pelo menos o dobro do valor se já tivesse sido privatizado. Nesse cenário o Ibovespa encerrou o dia com leve alta de 0,17% aos 103.680 pontos Já o dólar fechou praticamente estável com leve queda de 0,07% Mas ainda sendo negociado nos R$ reais e centavos Amanhã, é bom continuar de olho no desenvolvimento dessa situação do petróleo no Oriente Médio e nos dados da produção industrial dos Estados Unidos de agosto. No Brasil, o foco ainda deve ficar na reforma da Previdência, que continua caminhando no senado e nas bobagens e na queimação de filme internacional que Bolsonaro e sua família devem promover nos próximos dias. Então, fiquem ligados. E esse foi o Otário Invest de hoje, de volta das férias, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!